Olá, gente! Hoje estaremos dando continuidade ao assunto do reino animal e hoje nós vamos falar de um filo muito interessante. Muitos nem imaginavam que eram animais, acreditariam talvez que seria uma rocha ou até mesmo uma planta, mas animais ninguém jamais acreditaria. Vamos falar hoje sobre poríferos e quinidários. Então, na estrutura geral do corpo desse animal, a gente vai encontrar os poros, os átrios e o ósculo, né? como eu coloquei aqui. Aqui está os poros, então o corpo dele é todo revestido por esses poros, né? Vamos imaginar uma estrutura toda cheia de buraquinhos, né? A linguagem técnica não é essa, buraquinhos falei apenas para vocês entenderem melhor, mas são poros, tá? E esses poros têm importância muito grande na, na, na, para esse animal, né? Vou mostrar para vocês aqui na foto onde está cada parte, aqui o ósculo, aqui o átrio, que é como se fosse um recipiente, e aqui os poros, que compõem todo o corpo desse animal. Né? Os poros ele tem uma função importantíssima para os poríferos, para as esponjas do mar, porque, como eu disse, ele não é um animal muito padronizado naquilo que a gente está acostumado a ver. Ele, então, fica ali mais fixo, mais ali no ambiente dele parado, ele não tem muita atividade, né? ele não tem muita atividade reativa. Então, ele fica ele é, também não vai caçar o seu alimento, ele precisa se alimentar de alguma forma. Então esses poros, ele tem uma importância fundamental na alimentação desse animal, porque é através dele que ele filtra os nutrientes do ambiente, ele vive no ambiente aquático, então ele filtra a água e assim ele adquire o seu alimento. Né? Aqui o ósculo, aqui o átrio, como é que funciona o percurso dessa água? Né? A água ela passa pelos poros, né? Lembrando que esse animal ali, está no ambiente aquático, ela passa pelos poros, fica retida aqui no átrio. Aqui vocês estão vendo um monte de célulaszinhas cheio de flagelos. Essas células ficam batendo esses flagelos. Essa água retém, fica retida aqui. E nesse momento, ela está sendo filtrada para dentro do corpo do animal os nutrientes. E aí a água ela continua nesse caminho, vai embora através do, do osso novamente para o um ambiente que, de onde ela foi retirada. Aqui também está mostrando a espícula, que eu falei anteriormente, e mostrando uma outra forma de espícula, tá? Que elas são variadas em suas formas. Aqui uma outra forma de espícula. Quanto à reprodução, ela tem duas, pode ser duas. Tanto assexuada por brotamento, né? Muito semelhante a uma planta, né? Tal tá o animal, ele, as células se dividem e aí no mesmo corpo do animal, se constitui um outro indivíduo, né? Por brotamento, brotando no próprio corpo da do, do animal de origem. E também a sexuada, que é a que a gente já conhece, muito comum, que é a, a quando funde dois gametas, né? Diferentes. Vamos falar também agora de quinidários, né? Que, que é um outro filo do reino animal. Características gerais: são marinhos, né? De água salgada apenas. Também a sua estrutura corporal é ainda simples, não é ainda um animal complexo. Ele apresenta apenas duas camadas de célula. Ele tem a mesogleia, que é uma substância muito rica em água, em proteínas, e essa mesogleia ela é limitada por uma cavidade chamada cavidade gastrovascular. Vamos ver aqui na figura para a gente entender melhor. Então aqui vocês estão vendo de azul, vendo a cavidade, ah, os tentáculos desse animal, e aqui descendo aqui de marrom, a mesogleia limitada né, por essa cavidade chamada de cavidade gastrovascular, aqui da mesma forma, onde está de marrom aqui toda a limitação, aqui é onde está a mesogleia limitada pela cavidade gastrovascular. Estou mostrando aqui também dois exemplos, porque são as duas formas diferentes que a gente pode encontrar de quinidários, quanto né, à forma corporal. Então, ele observe que ele tem duas formas diferentes, de medusa e de pólipo. A forma de pólipo são aqueles de forma fixa, eles não se movem, eles ficam fixas, né, que são representados pelas hidras, pelos corais, tão conhecidos corais né, nas praias, que a gente pensa que é rocha, e na verdade não é, são animais. Tá? As anêmonas no mar e a medusa já são aquelas formas móveis, né, rep é, representadas pelas águas vivas, né, que nunca foi queimado de água viva. Né? às vezes na praia. Todo mundo conhece uma água viva, né? Então está aqui as duas tipos de forma diferentes dos, dos quinidários. A, a forma de pólipo, o que acontece? Eu vou mostrar aqui na outra foto para a gente entender a diferença do que é a forma de pólipo e da forma de medusa. Observe que, que os, as duas formas, os animais eles têm tentáculos ao redor da boca. Aqui é a boca do pólipo, aqui é a boca do forma de medusa. Tá? Todos eles têm tentáculos ao redor, como se fossem os braços desses animais, tá certo? E na forma de pólipo, esses tentáculos, essa boca, ele fica para cima. Já na forma de medusa, a boca e os tentáculos, eles ficam virados para baixo, certo? Só para a gente entender um pouco a diferença quanto ao formato. Quinidoblastos. Quinidoblastos é uma célula especializada que existe no quinidário, que ele tem uma função importantíssima no ataque e na defesa desse animal. Por quê? Porque eles produzem, elas produzem um líquido urticante, é um líquido que queima. Por isso que quando a gente, a água viva toca na gente, a gente queima, dói muito, né? Por causa desse líquido urticante que é essa célula, chamada quimidoblasto, ela produz, tá? Ela faz parte do corpo desse animal. Função de defesa e de ataque. E agora vamos falar das classes desses animais. hidrozoários, né? Os hidrozoários Existem representantes tanto em forma de pólipo, que eu já falei o que é, e tanto em forma de medusa, que a gente também já aprendeu o que é. Existem representantes também tanto de água doce como de água salgada. O pólipo, a forma de pólipo ele é fixa pelo pé. Aqui está um exemplo da hidra, né, que é um exemplo da forma de pólipo dessa classe. E aqui a forma de medusa dessa classe, que é a caravela portuguesa, todo mundo conhece. Né? Na praia é muito comum. Os cifosoários, que é uma outra classe desses, desses filos, né, aqui é, a imagem representando o, os exemplos deles, né, aqui eles têm tanto em forma de pólipo e medusa também, porém a forma de medusa, ela predomina, e eles são exclusivamente marinhos, só encontra ele em água salgada. Os exemplos são as águas vivas, também muito comum na praia, claro que existe uma infinidade de águas vivas, né, variedade de espécies. Antozoários, a outra classe dos, dos quinidários. Eles são exclusivamente só é, exclusivamente pólipos, não existe medusa, e são também exclusivamente marinhos, não existe representante sem água doce. E os exemplos estão as, os corais e a anema do mar. Lembra dos corais que a gente vê tanto na praia ali, a gente pensa que é uma rocha, aquela estrutura dura, parece rocha, na verdade não é, são os quinidários. Olha aqui, observe que aquele está em conjunto, são vários quinidários em forma de pólipo. Os tentáculos batendo nessas estruturas calcárias, né? formando essas, esse efeito na, nos corais. E aqui a forma, é, as anemos do mar, representação, representando aqui né, o peixe, formando um ecossistema aí com o peixe. Tão conhecido nos desenhos, né? procurando um muito comum. E a reprodução também pode ser assexuada e sexuada. Na sexuada pode ocorrer metagênese que é a alternância de geração. Eu coloquei aqui para a gente entender o que é essa alternância de geração. Então a gente vê aqui a reprodução sexuada, mas em algum momento ela vem da reprodução assexuada. Né? Então existe essa alternância de geração chamada de metagênese. Obrigada, espero que vocês tenham entendido. Aí estão as referências, a maior parte foi tirada do Caderno do Futuro.